Olá, bem-vindo ao curso do Formidim Framework. Essa é a parte 3, eu sou o Reinaldo Barreto e vamos continuar. Na primeira parte do curso foi uma introdução teórica e você aprendeu que utilizando o Formidim você deve sempre focar no banco de dados. Formidim, ele não é uma ciência de foguetes, ele é para qualquer um. Formidim, ele é simples, focando naquela questão dos 20% que vão te dar aí 80% do resultado respeitando o princípio de Pareto. Ele sempre vai se manter simples. Você, na segunda parte, você viu que utilizar o CIGEM junto com o Formidim vai te dar um ganho de produtividade fazendo uma dupla dinâmica bem legal, onde você não vai precisar digitar tanto código. Onde você consegue o Formidim? caso você ainda não tenha entendido? O Formidim e o CIGEM estão disponíveis no GitHub, nesses endereços. Os dois são software livres a documentação do Formidin está disponível na wiki do Formidim no GitHub, e ela está em constante atualização. Vamos à prática. Você deverá criar um ambiente de desenvolvimento para o Formidim. Seu ambiente, eu recomendo utilizar o AMP, que é um servidor Apache, MySQL e PHP para o Windows. Se você desejar, existem N outros servidores e outras possibilidades. Recomendo o AMP, porque ele já vem com xDebug, e nós vamos utilizar lá na frente. Se você não sabe o que é o xDebug, aguarde. Outra possibilidade que você tem é utilizar o FormDocker. O que é o FormDocker? Nada mais é do que uma versão do ambiente para desenvolvimento do FormDim já preparada para o Docker com o Composer. A sua segunda tarefa será instalar o VS Code, isso daqui é trivial, não tem nenhum problema. Se você tiver dúvidas na instalação do AMP Server, tem já um vídeo disponível daqui do curso do Formidim com todos os problemas que podem ter no AMP Server. Vira e mexe ele costuma dar problema, principalmente em relação às bibliotecas do Visual C++. Depois disso, você deverá baixar o Formidim e o CIGEN e colocar dentro da pasta www do UMP. Eu acredito que você já deve ter instalado o AMP server, já está tudo correto, já está aparecendo ele verdinho aqui no cantinho para você, se tiver assim está tudo bem. Nós vamos agora baixar o formidim e o sigen. Eu vou pular a etapa do git e vou utilizar, baixar o formidim através de um arquivo zip, como se fosse qualquer arquivo normal, super conhecido na web, ele já tá, o download já está em execução aqui, nós vamos fazer um corte do vídeo daqui a pouco, e a mesma coisa nós vamos fazer para o CIGEN. Cliquei em download, ele vai iniciar o download, lembrando que o exercício é baixar e instalar nessa estrutura aqui. Ok? Os dois. Até a próxima. Na situação atual... Provavelmente você já baixou o Formidim e o Cgen. Já deve ter colocado os dois dentro da pasta www do seu WAMP. Então você vai ter uma pasta dentro do Treina, dentro do WWW. E dentro dela você colocou o Cgen. Vamos dar uma pequena passada rápida aqui para ver o que veio dentro do Formidim. Uma aplicação de exemplo Standalone. Aplicação de exemplo 1.0, nós vamos falar mais dela. Aplicação de exemplo 2.0 a 2.5. A diferença da 2.0 para 2.5 é basicamente autenticação e controle de acesso. Tirando isso, as duas aplicações têm que ser iguais. O base. O base é o core do formidinho. É aqui onde realmente está o formidinho. Documentos, são uma série de documentos, imagens, exemplos. Modelo de banco de exemplo, que nós já vamos utilizar aqui na aula. É, Testes de cobertura com PHP Unit e o cgen que nós colocamos agora. Esses arquivos aqui são referentes ao Git. Pode ignorá-los. Se você souber o que é Git, você vai saber para que é que ele serve. Próxima tarefa será abrir o VS Code, instalar estes quatro plugins... Depois abrir a pasta forma de no VS Code, acessar o PHP Myadmin com o usuário root sem branco, copiar os códigos SQL que estão dentro desta pasta de referência, copiar e colar executando eles nessa ordem. Aqui com o Com o VS Code aberto, nós vamos instalar as extensões. Você pode clicar aqui em extensões e vamos digitando uma por uma para facilitar a nossa vida e agilizar. Só digitando aqui PHP, o VS Code vai trazer para você, então vamos lá. Está um pouco fora da ordem, mas não tem problema. Você clicou, aí é só clicar em Install. Deixa o VS Code fazer o trabalho dele. Está instalando. Vamos para a segunda. Mais uma vez, só clicar em Install. Vamos à terceira. Muito bem. Você já... Nesse instante você tem um PHP instalado, MySQL instalado, o Apache rodando e seu banco configurado. Você está numa situação que propícia para usar o CGI conforme Gen, que seria semelhante à vida real, você já tem um banco modelado. Sua tarefa agora é rodar o CGI seguindo esses parâmetros. Vai informar a sigla do sistema. Treina F, isso é muito importante para que você consiga acompanhar essas videoaulas. Só informar: localhost, forma exemplo, forma exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual o vídeo do CIGEN. A única diferença é o treina F. Testa a conexão e segue. Ne selecione, sempre, sempre selecione todas as tabelas: next, next, finish. Acessar a URL. Se estiver aparecendo igual aparece no vídeo do CGM, você fez correto. Se não, volta no vídeo do CGM e veja o que você fez de errado. Faça esses exercícios. Olhe o VS Code, o resultado gerado, para se ambientar com a pasta. Tente alterar o, menu, o arquivo de menu para deixar semelhante a esse daqui. A dica é usar o VS Code para facilitar a sua vida então vamos a algumas dicas se você deixar o seu código sempre na pasta www do AMP, sua vida vai ser mais fácil porque você editou o código no seu, na sua ideia, seja VS Code, seja Eclipse rodou no AMP, automaticamente já está lá tanto no Eclipse PDT quanto no VS Code, utilize o CTRL para ver o que métodos e funções fazem vai facilitar muito sua vida se você Preferir editar no Notepad, vai funcionar, só que você vai perder produtividade. Sempre deixe sua aplicação e o Base abertas no VS Code. Assim, o VS Code consegue reconhecer os métodos que a sua aplicação precisa e redireciona para o Base. Uma explicação rápida da estrutura do Formidim toda aplicação nasce no index a pasta classes é onde tem as regras voltar aqui onde tem as regras de negócio a pasta dao é onde estão os daos e VOs, essa é a parte de comunicação com o banco de dados a pasta include é onde tem a configuração do banco de dados a pasta módulos é onde tem as telas propriamente ditas existem várias outras pastas que são opcionais como por exemplo a pasta ajuda css Images, e JS, dependendo da sua necessidade. Aqui embaixo, você tem no, na wiki do Formidin um link explicando tudo isso. Em detalhe, um link de um texto. Bem, no ponto que nós estamos, eu acredito que você já abriu o VS Code. E já está de frente para os três scripts. Também não tem muito mistério. Aqui é clicar em cada um deles. Selecionar tudo. E para o phpMyAdmin, eu já estava logado, Vou clicar em SQL, colar e executar. Vou fazer isso para, para os três scripts. Alguns são mais demorados que outros. Quando se executar, vai ter essa cara aqui, isso é normal. Vamos ao segundo script. Clicar em SQL novamente, executar. Esse é o script mais demorado. Vamos fazer um corte do vídeo para não ficar chato. Uma breve explicação: o primeiro script está criando a estrutura do banco. O segundo script ele está fazendo o insert dos dados e o terceiro script ele vai é, criar o usuário. Olha, já executou. Que bom. Vamos copiar o terceiro script. Novamente a mesma coisa. Executou. Vamos pedir recarregar. aparecer aqui o formidinho. form exemplo que é o nosso banco de dados. E aqui você vai ver que algumas tabelas já têm registros, outras não. Por exemplo, município vai ter 5580 municípios, perfil ou oh, municípios não, registros, perfil menu vai ter 83 e assim vai. Se você chegou até aqui, tá tudo certo. Chegamos ao fim de mais uma aula do curso de Formidim. Na parte 3 nós vimos a instalação e configuração do ambiente do AMP Server e carregar o banco de dados de exemplo. A partir do banco de dados, geramos o nosso sistema utilizando o Cgen. Até a próxima aula!